Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus E hoje eu quero te perguntar uma coisa Você se preocupa mais em saber coisas sobre a Bíblia, saber coisas sobre Deus ou amar as pessoas? Porque isso é uma pergunta que tem mexido muito com os ministérios das pessoas E também como elas relacionam com Deus E eu gostaria de trazer uma revelação sobre a Bíblia em relação a isso Lá em 1 João 4,15 diz assim Qualquer um que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus está nele. Então Deus é amor. Ponto. Agora lá em Provérbios 8, é, na verdade lá do 8 até o 30, vai falar sobre a sabedoria. E tem um momento que eu acho maravilhoso, que a sabedoria diz assim... O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos, quando nem havia fonte de água. Nasci antes das montanhas, antes dos morros serem colocados nos seus lugares. Antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu, sabedoria, estava lá quando Ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Eu não vou ler o resto que é grande, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. O que isso quer dizer para nós? Deus é amor e Deus criou a sabedoria. Quem é maior? O criador ou a criatura? Quem faz ou aquilo que foi feito? Pois é, o amor é maior do que a sabedoria. Quando Deus nos ama, ele está se refletindo em quem ele é. Quando nós somos feitos imagem e semelhança do Senhor, quando a gente se aproxima da estatura do varão perfeito que Paulo fala que temos que ser parecidos com Jesus, é quando nós amamos as pessoas, é quando nós amamos a Deus, é quando nós amamos a nós mesmos. Afinal, como que a gente vai fazer aquele mandamento de amar o próximo como a si mesmo, assim como Deus sobre todas as coisas, se você não ama a si mesmo? Como é que você vai amar o outro se você não gosta de você? Como é que você vai amar a Deus se você não sabe que o amor é mais importante do que saber algo? Então, eu queria dizer para você que se você fica buscando muito ser sábio, saber da palavra, saber da profecia, saber dos dons, saber sobre as pessoas, saber sobre a igreja, saber os pecados alheios, tudo bem, isso pode até te ajudar no dia a dia, o que falar, como agir, até a sua oração pode ser melhor direcionada. Mas você não estará refletindo a identidade que Deus te deu. Deus te deu quem Ele é. Porque a palavra de Deus fala o que leu é em 1 João. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, então Ele está em você. E se Ele é amor, o amor está em você. Às vezes você fala: Ah, não, eu não gosto de gente, eu prefiro bicho. Tudo bem, eu te entendo, às vezes realmente, menos pernilongo Pernelongo nunca dá pra gostar, mas nós somos amor, então agora a gente tem a capacidade de amar pessoas, se você não conseguir amar ninguém antes, se você crer que Jesus te ama, você vai começar a aprender a amar, isso é muito incrível, e quando as pessoas se sentem amadas, aí sim elas vão ver Deus em você. Não quando você sabe a Bíblia inteira. Não quando você sabe o que ela já passou. Não quando você sabe o que fazer. É claro que com a experiência de amor, o próprio Espírito Santo que estava lá quando a sabedoria foi criada, vai te abençoar e vai te ajudar. E a sabedoria de Deus estará sobre a sua vida. E o seu espírito vai ser mais inteligente. E você vai ser sábio. Você vai saber o que dizer. Você vai saber o que pensar. Você vai saber as palavras na hora de orar. Você vai saber... Qual parte da Bíblia tem a ver com aquilo que aquela pessoa está vivendo? Mas se o seu ministério for todo regado em ser sábio e não em ser amor, isso não vai refletir Deus, vai refletir você. Não é para refletir você, é para refletir a cruz. Então, busque mais, amar as pessoas, amar a Deus, amar a si mesmo, do que saber, porque o saber ele vem naturalmente quando você ama. Mas o contrário nem sempre é verdadeiro. Quando você busca o sabichão, nem sempre você vai conseguir amar. Porque isso vai te afastar de uma postura de serviço. Vai te afastar de uma postura de compreender. Vai te afastar de uma postura de querer estar perto em comunhão. O Senhor Jesus, ele é comunhão. Porque é Deus, Jesus e o Espírito Santo, três, o tempo todo. Eles vivem em célula. Então, existe prazer em Deus. Em estar junto, amando a si mesmo, ao próximo, a Deus. Busque o amor, e aí sim a sua sabedoria será criada, porque Deus é amor e criou a sabedoria. Seja amável, seja mais parecido com Jesus, e deixe fluir aquilo que o Senhor quer que você saiba através do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor te favoreça.